Daniel, diferente dos demais países, os Estados Unidos sempre conseguem superar os números que apresenta e mostra agora ao mundo a sua capacidade de criar novas vagas de emprego, é isso mesmo? É e não é, Pitório. Vamos, Eu acho que a gente tenta aqui sempre colocar o pé no chão e, e mostrar para as pessoas o que realmente as coisas são e não como muitas vezes é interessante para ser mostrado. Né? Então, sim, hoje nós falamos aqui em 10 milhões de, de novas vagas de empregos criadas nesse, serão criadas até o final desse ano né, é, nos Estados Unidos, mas a gente precisa lembrar algumas outras coisas também. E uma boa parte disso, eu diria para você aí que um terço dessas vagas, elas não estão sendo criadas novamente. Né? Nós tínhamos aí, eu tinha uma, uma grande crítica, é, na época do Trump, quando ele falava não, milhões de vagas estão sendo criadas na verdade não era que elas estavam sendo criadas elas estavam sendo realocadas e agora é, é impressionante né? porque enquanto a direita ela exagera às vezes um pouquinho por questão política, a esquerda exagera muito então vamos colocar os pés no chão das pessoas primeiro, a gente precisa lembrar que houve uma demissão em massa muito grande, foi noticiada por várias mídias é, principalmente lá na Califórnia, das, das Big Techs. Né? Nós vimos aí Microsoft, nós vimos aí a IBM, nós vimos a Tesla demitindo um monte de gente, milhares de pessoas, e, e isso foi noticiado no mundo inteiro. Na verdade, o que, que eles estavam fazendo? Eles estão quebrando? Essas empresas estão quebrando? Não, elas não estão quebrando. É porque essas empresas que demitiram muitas pessoas se realocaram em outros estados onde são mais conservadores e as taxas, os, os, os tributos são mais equilibrados e elas têm algumas outras, alguns outros benefícios, principalmente para a implantação de novas empresas. Como por exemplo, a Tesla, a IBM e a própria Microsoft, que instalaram as suas fábricas, os novos prédios e a, a Giga Factory da Tesla, quem ainda não conhece, entre no YouTube, escreve Giga te Factory Tesla. Austin, Texas. Vocês vão ver o tamanho do complexo que foi feito ali. Então, muita gente que estava na Califórnia e outras plantas da Tesla foram demitidas porque essas pessoas optaram por não sair, eles fizeram um plano de mudança voluntária. Muitas pessoas optaram por não sair do estado delas, porque tinham parentes, a mulher, o marido, trabalhava em outro lugar, não queria perder um emprego. E essas pessoas foram demitidas porque outras pessoas precisariam ser contratadas nesses outros lugares onde foram implantadas as novas plantas. Então, é importante a gente entender. Não foram criados novas... Ou, uma, desses 10 milhões, não foram criadas novos, novos postos de trabalho. Não, eles foram substituídos. Foram fechados em um lugar, em um estado, e foram abertos em outro estado. Como, por exemplo, no, no, no, em Austin. O número de pessoas que foram demitidas na Califórnia Foram contratadas no Texas em cinco vezes Na proporção de um para cinco Cada uma demitida na Califórnia Foram contratadas cinco em Austin Para repor tamanho devido ao tamanho da, da fábrica que foi colocada ali E a gente ainda vai falar sobre a Samsung Que abriu um prédio gigantesco De produção de, de tecnologia Sistema de tecnologia para, para carros elétricos e, e por aí vai então, vamos imaginar que esse número, na verdade, ele é dois terços do que realmente foi colocado. E aí sim, desses dois terços, a gente precisa lembrar que nós acabamos a pandemia agora. A pandemia foi 2020 a 2022. Então, nós agora começamos a respirar, começamos a engatar, as engrenagens começaram a girar... E lembra que fecharam muitos comércios por causa da pandemia? Muitos escritórios, muitos comércios, muitos pontos comerciais de, de atendimento, é, muito, muita loja de conveniência de posto de gasolina a gente viu fechando por aqui, muito restaurante a gente viu fechando por aqui, e agora começou a engrenar, a engrenar de novo. Então, eu diria para vocês que um, mais um terço desses 10 milhões não são empregos que foram gerados, criados é, ou, ou, ou incentivados pelo governo. Não, foram pessoas que fecharam durante a pandemia e estão voltando para o mercado. E ainda falta muita gente voltar para o mercado. Muitos empresários acreditarem em empreenderem e, e, e realmente investirem de novo. Que vai gerar novos empregos. E esse outro, um terço, sim, esse um terço... É, sim, incentivo governamental para a criação de novos empregos. E os Estados Unidos, a gente sabe que, historicamente, sempre sai das crises, das grandes crises, imprimindo dinheiro. O que eu, particularmente, não acho que é a melhor... É, solução, porque você simplesmente vai postergando lá para frente um problema, mas é, desde a crise de 2008 a gente vê isso acontecendo, deu um problema na economia imprime dinheiro, incentiva a economia deixa crescer, depois a gente vê o que a gente faz, depois é depois e depois a gente vê o que a gente faz, então esses são os números reais que a gente tem hoje aqui, dos 10 milhões eu acredito que realmente 3 milhões sejam sim por incentivo é, governamental para a criação de novos postos e os outros dois terços são simplesmente ajustes que já, a gente já vê que vem acontecendo. Aliás, Daniel, é, uma distorção, querer comparar qualquer número, é, pandemia e atual, né? Certamente haverá uma distorção. E ao mesmo tempo aqui no Brasil, nós temos o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que acaba fazendo com que esse placar tente diminuir as distorções. Ah, provavelmente esse placar não deve acontecer dessa forma e por isso que a gente trabalha com essa suposição, né? É, a gente a, aqui não existe isso e a gente tem aqui simplesmente o, o feeling do que está acontecendo no mercado, do que a gente vê acontecendo no mercado, né? E como essas informações não são controladas por algum órgão que realmente deveria controlar esse tipo de situação as pessoas acabam publicando isso como se fosse um, um grande feito do, do, do governo federal de criar 10 milhões de novos postos, quando na verdade não é bem assim, e, e quando você fala de 10 milhões para 3 milhões é, coloca isso numa, numa população aí de 350 360 milhões de, de, de habitantes, nós estamos falando aí em 1%, né? um crescimento de 1% é, no, no nível de desemprego não, não, não no nível total de desemprego, mas no nível total populacional Sim. Então não é tão expressivo quanto parece os 10 milhões Este é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional Da Toledo Advogados e Associados Daniel, mais uma vez, muito obrigado